Esse vídeo é pra você que não sabe qual curso da faculdade fazer ou então você que já tá na faculdade mas não tá curtindo muito o seu curso, sabe? Você já pensou em tecnologia? Nesse vídeo eu trouxe cinco opções de vídeos... de vídeos, ó... de cursos gratuitos ou muito acessíveis para você dar uma olhada. Vai que né? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mirella Cordeiro e eu tô um pouco enferrujada em relação a gravar vídeos, então desculpa qualquer coisa. Mas é o seguinte, você já deve ter escutado falar que no mercado de trabalho, de tecnologia, tem muitas vagas sobrando e não tem gente capacitada para trabalhar nessas vagas, para preencher essas vagas. Então, por exemplo, trabalho com inteligência artificial, programação, segurança cibernética, tem um monte de vaga, não só no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro e não tem gente suficiente para preencher essas vagas. Uma parte da culpa é porque os cursos que a gente tem hoje, tipo de ciência da computação, não estão entregando o que as empresas estão pedindo. E outra parte é porque as pessoas se interessam menos mesmo por esse tipo de curso. Não é uma medicina da vida, sabe, que todo mundo quer fazer. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma entrevista que eu fiz no ano passado para o meu trabalho com o Sérgio Paulo Galindo. Ele é presidente da associação chamada Brascom, que é uma associação de empresas de tecnologia. Eles fazem uma pesquisa super interessante e ele me contou que no mercado de trabalho, essas pessoas que estão trabalhando hoje com tecnologia são principalmente homens e brancos. Porque não tem muitas mulheres, não tem pessoas negras ou seja é um espaço a ser ocupado por isso eu elenquei cinco cursos para vocês ficarem de olho o primeiro curso se chama desenvolve é do grupo boticário acho que todo mundo conhece né é o seguinte tem mil vagas e são seis trilhas você pode fazer ciência de dados e-commerce segurança da informação user experience eu vou deixar todos listados aqui para vocês verem você precisa ter 18 anos ou completar 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2022, esse ano que é agora, você precisa ter o um ensino médio completo ou então completar até o final desse ano também e a renda per capita da sua casa precisa ser inferior a um salário mínimo e meio, que atualmente isso dá R$ reais pessoa na sua casa, tá? Uma coisa muito legal desse programa é que depois de três meses que você está participando nele, você tem a chance de ser contratado pelo grupo Boticário. Eles contratam algumas pessoas porque eles mesmos estão formando, né? E no final do curso, se você ainda não tiver sido contratado pelo grupo Boticário, eles fazem um evento para apresentar os estudantes a outras empresas. Então, isso é super interessante. Já te coloca no caminho de ser empregado. Uma coisa é que as inscrições vão até o dia 10 de novembro de 2022. Então, eu espero que dê tempo de você ver esse vídeo. Mas, se não der, não se preocupe, porque com certeza vai ter também no ano que vem. O próximo curso é da Cubus Academy, que é uma empresa voltada para cursos de tecnologia. Eles têm três cursos que são pagos, mas eles têm uma modalidade que se chama sucesso compartilhado. Nessa modalidade você faz o curso sem pagar e só começa a pagar quando você estiver trabalhando e recebendo pelo menos 2 mil reais e aí você começa a pagar. Você vai ter 5 anos para pagar o curso, mas se passar desse período e você não tiver conseguido pagar tudo, eles cancelam o contrato, você não vai ficar com dívida. Pelo menos é isso que eles dizem no site. É bom ficar atento às letrinhas mildas, sabe? para não ter confusão mais para frente. O próximo curso deles é de desenvolvimento de software, nessa modalidade de sucesso compartilhado, né? O próximo é o Geração Crescer, que é um projeto do Instituto Crescer, junto com a Microsoft e com o Itaú. É, junto com essas duas empresas, eles lançaram dois cursos, que são de análise de dados e de introdução à programação esse projeto é interessante porque assim eles têm alguns cursos tipo de inglês básico educação financeira e se você concluir pelo menos dois cursos desse geração crescer eles te dão apoio para você ter um currículo mais profissional te colocar em contato com algumas empresas então é bem interessante é de graça também e como eu falei tem outros cursos de inglês de cultura digital coisas para você melhorar a liderança melhorar a comunicação se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal pra eu trazer mais conteúdo pra vocês, que aí eu com certeza vou arranjar um tempinho na minha agenda pra gravar vídeo pra vocês. Deixa um like também pra eu saber que vocês estão curtindo e comenta se vocês têm alguma sugestão, se vocês sabem algum outro curso e depois voltem aqui também se vocês fizerem algum desses cursos que eu tô falando, tá bom? O próximo curso é da FGV, Introdução à Ciência de Dados. FGB, para quem não conhece, é, uma, é a Fundação Getúlio Vargas, é uma faculdade privada muito conhecida, muito boa, e eles têm alguns cursos online e gratuitos, e Introdução à Ciência de Dados é um deles. É, a única coisa é que esse curso, eles dizem no site que é para quem está no ensino superior, profissionais de áreas de tecnologia, ou então profissionais que tenham interesse no assunto. Então eu acho que se você ainda não terminou o ensino médio, talvez esse curso não seja para você. Outra coisa também é que nesse curso eles não dão certificado, mas eles dão uma declaração afirmando que você fez o curso. Parece bem interessante para quem quer começar na área, né? Que é a introdução. Por último, é um curso da plataforma chamada Eu Capacito, que também é uma plataforma voltada só para cursos de tecnologia. Lá eles têm um curso chamado Inteligência Artificial e Computacional, que é da Fiat. FIAP é uma faculdade daqui de São Paulo, voltada para a área de tecnologia e eu achei super interessante porque é de inteligência artificial, todos os outros eram de desenvolvimento de software, de análise de dados e outras coisas, inteligência artificial, pelo menos agora que eu trabalho com tecnologia, é uma coisa que me encanta, eu acho super interessante e gente, é o futuro, vai por mim. Então se você gostar desse tema, se você se interessar, vale a pena dar uma olhada. Lembrando que todos os links, todos os cursos que eu falei estão aqui embaixo e eu espero que vocês tenham uma chance. É isso, gente, que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever pra eu continuar trazendo mais conteúdo pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo também nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!